Olá a todos de novo, hoje vamos aprender como enviar sinal de umas pistas para as outras, ok? Bora lá aprender? Siga! Vou fazer uma seleção da timeline e vou inserir nessa seleção, nesta pista, um clique source, só para termos algum sinal, que é parecido a um click track. Como é que vamos enviar esta, esta click track para um reverb? Fácil. Agarramos no Route, ficamos a carregar com o rato esquerdo e vai-nos aparecer um símbolozinho de um jack, ok? Vocês é só ligar daqui para aqui, ok? Depois, eu por, por defeito, a minha preferência é o envio não, não estar ativo logo e este fader serve de volume de click para Reverb, ok? Para acederem de novo aquela janelinha podem carregar aqui em cima e vai estar aqui Send to Track, 5 Reverb, que é o nome da track. Se eu mudar o track, uh, Reverb 2. Quando carrega aqui de novo tem sempre o nome para onde é que vai. Outra forma de fazerem isto, temos a apagar aqui e vamos ver, é mesmo nesta janela Caso eu não tenha feito o envio, carrego nesta, nesta janela e vamos fazer Send. Queremos enviar para onde? Para o Reverb 2. Automaticamente vai fazer exatamente a mesma coisa. Podemos fazer envios em Post Fader, em Pre Fader e em pré Efeitos. Vamos falar disso mais tarde. Vamos ouvir o sinal a chegar ao Reverb. Okay? Desta forma podemos escolher e podemos dizer nas preferências como vimos ontem aqui em track send tal e qual como vimos para as tracks por defeito podemos ter uh, o send uh, este é a forma de pôr a menos infinito ok se eu deixar a zero faço apply sempre que faço um envio vamos cortar aqui sempre que faço o um envio para o reverb agora já me vai ficar a zero a unidade, ok? Se deixar menos uh, inf apply automaticamente, quando vou fazer esse envio para o reverb, vai ficar o fader todo em baixo, ok? Outra forma um bocadinho mais complexa, mas que é a que eu gosto mais de usar, é usando a View Routing Matrix, vossa detalhe, Alt R, ok? Se fizermos Alt R vai desaparecer esta janelinha. E o que é que acontece nesta janelinha? Como, vocês, como podem ver, tem a fonte para que destino. Não se deixem intimidar por tudo o que aparece aqui, porque isto na realidade é simples. Vamos analisar aqui o nosso envio. Vou apagar o nosso envio, ok? E vamos ver. Eu quero que de onde do clique para onde clique, vou nesta linha, quero que o clique vá para o reverb. Clique aqui. Ok? Automaticamente ele vai fazer exatamente o mesmo que fiz com aquele Jack. Ok? Se eu carregar aqui, vai-me aparecer exatamente a mesma janela. Portanto, aprendemos três formas de fazer envios. A mais simples será para já agarrar e arrastar para onde queremos. Outra forma será clicar aqui em cima e fazer enviar para o reverb. Ok? Outra forma será aceder a View Routing Matrix e fazermos os envios daqui, ok? Espero que esta dica tenha sido útil. Um, não se esqueçam de subscrever, dar like, partilhem e bora lá pessoal. Vamos criar aqui uma comunidade do áudio e do Reaper. Adeus, obrigado.